A ganância veio a morte, de Bento Barra até o mar. Cadê meu rio? Mera lembrança. Nosso chão. A ah, desse ano mudou muito. Não achei que antigamente a gente fazia muitas coisas aqui, pescava muito. Negócio de pescaria, Vixe, mudou tudo, mudou não, não sou para nós do lugar não, foi para muita gente também, vinha gente de fora, de, de sábado, pescar aqui, vinha pescar, fazer suas pescaria de peixe, e embora através para casa de seus lados, com poção de peixe, hoje em dia eles não vêm mais, tinha aí um tal tá, de um sufício também, acabou também, que era, tinha muito movimento aqui de, de sábado para domingo, hoje em dia já não tem mais muito. Muitos não vêm mais, já vão para outros lugares, pescar e tomar banho de mar, mudou tudo. Eu que nunca mais botei o pé dentro d'água, dessa água aí, dessa mata aqui, do rio aqui, nem do mar, eu não pisei mais na água. Só quero deixar registrado para né, todos que nós, como moradores, da comunidade, queremos ainda né, ter essa esperança. A né, esperança de que nós possamos, né, não sei se daqui 10 ou 20 anos, é, ter de volta né, a nossa simplicidade, né, a nossa hospitalidade de estar recebendo né, as pessoas que chegam aqui é, e mostrá-los que né, a Regência ela está aqui para acolher as pessoas, né, Independente de, de qual seja né, a sua tribo, a sua, né, sua crença, então, nós estamos aqui em Regência, né, todos né, nessa mesma garra de dias melhores. Né, é, não pensando na ambição né, é, de bens, mas sim de qualidade de vida para a comunidade. É, o que eu observo é o que acontece. É... Comíamos muito peixe, né, dentro do Rio Doce. Hoje já não temos, muitos pescadores sobreviviam por causa da pesca. Hoje já não podem mais pescar. Está vindo gente de fora vendendo, porque aqui mesmo eles não pescam mais. Então acabou a renda deles. observo também, era um momento de lazer que tínhamos aqui dentro de povoação. Hoje já não tem também. Então acho que a dificuldade toda é essa. A, o Rio Doce a gente, era muito utilizado pela comunidade, mas devido a esse trato de acontecimento, hoje já. Agora vamos saber quando que vamos recuperar o nosso Rio Doce. Esse acidente, essa, essa lama aí, esse, esse derrame, de, de, esse dejeto de minério aí, foi um fracasso. Na realidade foi um fracasso. Foi um fracasso para a natureza, foi um fracasso para a população. É... E foi um fracasso também para a empresa, porque está a empresa aí sem, sem saber nem o, o, o que, que, que faz, né? Com tanto problema que está aparecendo para ela, né? Resolverem, né? Então tá a situação os governantes também, né? Os governantes estão aí, é, cria projetos e mais projetos, uma coisa e outra coisa, e nada está resolvendo nada, e está todo mundo e a lama está aí. Agora nós estamos num período que já, já vamos pro, a, a época da enchendo do rio, encher, vocês encher, transbordar tudo, vai contaminar toda. É, a área que ainda não foi contaminada, vai contaminar tudo, porque se o rio transbordar, leva essa água para tudo quanto é lugar, aí, quer dizer, vai piorar mais a situação, né? É o que a gente. Ver o que a gente está enxergando é isso, porque se nós tivermos enchendo igual nós tivemos em 2013, Deus me livre, vai ser um, um, vai ser um, um desastre é, praticamente em todo esse território aqui das margens do Rio Doce. Né? Foi assim, um momento que foi um todo de surpresa de uma certa forma, a gente não tinha dimensão do que estava para acontecer e foi assim, um choque, né? Todos nós ficamos, de uma certa forma, abalados psicologicamente, porque realmente a gente não tinha noção do estrago que era isso tudo. Entendeu? A mídia, no início, ela ficou muito lenta na divulgação das consequências. Depois, quando nós tínhamos aquele enfrentamento de ir para as filas, para pegar água, que é um fato totalmente novo em nossas vidas, a população tendo que enfrentar a fila, e fila quilométrica, né? gente brigando por água, é, brigando de fato mesmo né, de, de, de ter que de ter intervenção da polícia A polícia, inclusive na minha comunidade, no bairro Operário Teve que fazer uma intervenção com bala de borracha, é, gás Enfim, era é uma coisa totalmente desesperadora esse episódio aí Nós estamos falando aqui de um dano que atingiu 800 quilômetros Entre Mariana, o rompimento da barragem do Fundão Até o encontro da, da água do Rio Doce no mar territorial. 800 quilômetros, com mais de 600 mil pessoas diretamente impactadas e, pessoa, e um, em, torno, em, em torno de 4 milhões de pessoas indiretamente impactadas. 36 municípios diretamente impactados no estado de Minas Gerais e 4 municípios diretamente impactados no estado do Espírito Santo. Comunidades que viviam única e exclusivamente da pesca e dos recursos naturais fornecidos pelo Rio Doce. Porque nós, repito, nós estamos falando de um dano que atingiu 800 km de extensão. E é um dano latente, porque nós sabemos que nós temos 120 km entre o rompimento da barragem e a primeira usina hidrelétrica de Candonga, onde todo aquele, aquele resíduo industrial que estava contido, ele passou a ficar difuso nas margens do rio. E o mais importante dizer é o seguinte, desde o rompimento, não houve chuva na região. Nossa região não foi atingida por fortes chuvas. E tudo indica que esses 60 milhões de metros cúbicos que vazaram e que ainda se encontram nas encostas, isso vai descer. E o mais prejudicado, eu sempre tô, digo isso pelo que eu venho ouvindo dos técnicos. Num primeiro momento, lógico que os irmãos mineiros... 19 mortes, várias famílias, mas ao longo dos anos nós vamos ter 50 milhões, 60 milhões de metros cúbicos de rejeito que vão se depositar no terço inferior do rio. Entre a altitude da barragem de Mariana e a Foz de Niares, nós temos um quilômetro de caída. No estado do Espírito Santo, que é o terço final do rio, nós temos entre Baixo Guandu e 180 quilômetros de rio, com menos de 160 metros de declive. O que significa dizer que, ao longo dos anos, a sedimentação vai ocorrer toda no terço inferior do rio, ou seja, no estado do Espírito Santo. Um dano de 800 quilômetros, que atingiu, repito, diretamente 40 municípios. Inviabilizou água numa comarca no município do tamanho de Governador Valadares, no município e comarca do tamanho de Colatina, em comunidades ribeirinhas, igual a povoação, Regência e mascarenhas, que ficaram extremamente é, vulneráveis e, e necessitadas do fornecimento de água potável por parte da empresa. O dano sofrido por essas comunidades, o trauma sofrido por essas comunidades, isso é conversa que não, que não se fala. Sem contar que nós tivemos homicídio em fila de água, em Colatina. Nós tivemos pessoas que se esfaquearam e morreram em fila de água em Colatina. A, a, passado um ano do, do, da tragédia ambiental, parece que você olhando o Rio, tudo voltou à normalidade, mas não voltou à normalidade. E o receio de beber água? 90% da população de Colatina hoje, quem pode comprar água, compra água. Só bebe a água do rio aquelas pessoas realmente vulneráveis que não têm condições de pagar 10 reais em 20 litros de um galão de água. A grande preocupação era, essa água ela vai ocasionar alguma coisa para a saúde das pessoas. Né? Que tipo de água que nós estamos tomando? Principalmente porque se falava que tinha na, na composição da água metais pesados. E, e esse metal a gente sabe que, né, que ele é cancerígeno, pode ocasionar alguma coisa cerebral, mas sempre a resposta era não, a água eh, podem tomar à vontade, que a água está liberada e que não tem problemas eh, para a saúde pública. Grande parte da população que podia comprar essa água, eles compraram água mineral né, e compram até hoje, para outra parte da população eles estão consumindo essa água da cidade, que é uma grande preocupação hoje ainda. Apesar de, de nós já estarmos aí é, com um ano é, da distribuição dessa água É uma preocupação, o que é que vai ocasionar realmente Qual é a qualidade dessa água realmente Ainda mais agora, esses dias que encontraram né? é, Um peixe que foi pescado totalmente deformado né? e, Então é uma preocupação Se para o peixe fez mal, então é para a saúde pública também É um pouquinho complicado E a gente não tem é, assim, laudos realmente é, publicados que essa água está realmente boa, né? A vida mudou totalmente, né? Porque a gente tinha o peixe para pescar, a gente tinha lugar para a gente sair, né? Hoje em dia você não tem aonde ir mais em pedra corrida, você vai para onde? A Senibra fez o favor de plantar calipe e secar as lagoas tudo, né? Você vai correr para o lado da lagoa, não tem jeito, que a cenibra acabou com tudo. E você vai correr para o lado do rio e essa marca acabou com tudo. Tiraram uma coisa de pedra corrida, uma coisa que não tem preço. Eles tiraram uma coisa do cidadão de nossa ali de pedra corrida que não tem preço. O objetivo agora foi o quê? Nós vim aqui para o Sem Terra, correr atrás de uma terrinha, orar a Deus e pedir a Deus para Deus nos dar a benção de a gente conseguir essa terra. Para quê? Para a gente conseguir criar família com dignidade. Isso aqui era uma horta. Isso aqui era uma horta, não tinha essa capinheira. É, era uma horta onde a gente trabalhava beterraba, cenoura. É, nós tínhamos hortaliça de folha também. Ali tinha uns uma parreira de um, um sombrite, onde ficava a, a sementeira, alface e tudo. Mais para lá... Atrás daqueles espécie de mandioca era o meu zinhame, tinha um, uma plantaçãozinha boa de inhame e isso acabou, porque isso aqui ficou lama. Hoje nós incorporamos essa terra com o micro trator, tentamos, passamos o microtrator nela umas três vezes, para ver se a gente incorporava aquela melequinha que ficou da, da lama, uns 5 centímetros mais ou menos de lama. Mas ele não tem jeito, a, a terra fica sólida, ela, ela cola. Primeiro assim, porque a gente tinha trabalhar na baixa do, do, do rio, lá que é a nossa terrinha lá Você é, trabalhava, quando estava cansado, ia lá, tomava um banho, divertia, pescava né? É, a gente andava pegando os peixinhos Então isso hoje não é possível de fazer mais Porque não existe mais peixe no rio Se existir também, não é aquele que você confia mais em comer né? o, Tomar um banho no rio você não pode mais e a movimentação que tinha na, na, nas próprias áreas, né? Que as pessoas iam para divertir, para ver o rio, para ver. Hoje não existe isso mais, é um vazio que tem nesse rio, né? Quer dizer, você pega é, na área, na extensão da nossa área toda, você não vê mais ninguém na beira do rio, olhando nada, você não vê as pessoas interessadas em atravessar nos caíques, né? Que tem que atravessar lá para as ilhas, porque assim tem medo de encostar na água, né? As pessoas estão numa depressão tremenda num baixo astral tremendo e se perguntando o que, que eu vou fazer da minha vida, para onde é que eu vou e qual é o rumo que eu vou dar à minha vida. Porque viver aqui é muito difícil, uma vez que os crimes aconteceram e as empresas responsáveis por esse crime viraram as costas para a nossa sociedade. Até hoje não teve nenhum benefício direto que a empresa trouxe para os nossos habitantes, para o nosso município. Os benefícios que, que têm chegado aqui, que são migalhas de maneira indireta, é por muita pressão dos movimentos sociais, dos movimentos populares, do Ministério Público e das igrejas. A igreja aqui tem, tem usado todos os meios, todos os recursos possíveis para ficar bem solidário com os grupos atingidos. Foi assim, um ano muito difícil, muito difícil mesmo, porque de início a, a Samarco não queria reconhecer os atingidos, que eles nem falam atingidos, eles falam impactados, né? eles diziam que iam reconhecer somente os pescadores registrados na Capitania dos Portos e aqui por ser interior, por ser muito pequeno, a gente só tinha 22 pescadores reconhecidos, registrados. E aí, então a gente teve que conhecer conhecemos o MAB, né? Que foi com a chegada do, da Lama chegou o MAB aqui também. Aí a gente passou a saber que a gente tinha como lutar pelos nossos direitos. Aí nós começamos a fazer as lutas. Porque as empresas, elas se, se, se fazem muito superiores a nós. Eles estão se assim, tirando os nossos direitos. E as mulheres, se elas se unirem mais e forem à luta, como eu tenho feito e outras mais, a gente vai conseguir fazer um... pelo menos um barulho muito grande. A gente vai ter voz. E a gente precisa disso. Toda vez que você vem aqui... Toda vez que você passa perto do rio, né, ele está ali do seu lado, você está vendo para ele, você não pode tocar, você não pode fazer nada. Porque o rio não é simplesmente um rio para nós. O rio, é, para nós, ele, é, ele é, um, é um parente nosso. É, ele, é, ele é místico, porque foi daqui que, desse rio que Matou muita fome dos meus ancestrais. Né? Foi desse rio que meus ancestrais é, faziam suas religiões. Foi desse rio, o Atu, pelo povo caraná que a gente chama de Atu. Esse rio para nós foi tudo. Aí hoje encontra-se do jeito que está. Eu só peço que um órgão federal que venha, que não precisa trazer solução, mostre a realidade para o povo ribeirinho, esclareça de verdade o que, que é a situação, porque o povo está aí, está tomando banho no rio, está bebendo essa água do rio, está comendo peixe do rio. Aqui a pesca hoje em dia não está proibida, mas em regência no mar está proibida. Se lá está proibido, por que, que não está proibido também? se a lama passa por aqui para chegar lá no mar. Se proibiu por causa da lama da Samarco lá, eu acho que tinha proibido o rio todo. Não só lá no desaguar no mar. É um apelo que eu peço aos sua... órgãos competentes que não olham só lá embaixo, olha o rio todo. Porque assim, quando não olhar cá em cima, lá embaixo não vai acabar essa poluição nunca. Não aconteceu aviso de ninguém, só veio aviso pela televisão que tinha acontecido uma, um, um desastre é, em Mariana, que é em Minas Gerais, que eu também moro aqui em Minas Gerais, aconteceu um desastre e a bacia do Rio Doce ia ser é, prejudicada. Mas, na verdade, a gente não pensou que era do tamanho que foi, de tão grande que foi o problema. E ninguém foi avisado, foi uma coisa assim que pegou de surpresa. Como é que tem uma ponte que é a linha férrea? A gente foi para lá pra ver com mais clareza. A gente até chorava de tanto peixe que passava, peixes enormes, que passava morto misturado com a lama. Aí sai noite, entra noite, o pessoal corta a noite inteira buscando água. Porque muitas vezes trabalha, né? E muitas vezes também não aguenta, né? Ficar nesse sol pegando água. Porque tá sendo muito sofrimento para as pessoas. Inclusive, eu tenho problema de tireoide, tenho vários problemas, problema de coluna, aí eu tenho que ficar buscando água com a minha filha, não pode nem tomar banho com água, com essa água do rio. Praticamente acabou com a nossa água, né? Porque a água que nós tínhamos era essa. E eu não tenho condições de comprar água, muitos também não têm condições de comprar água. Nós queremos, né? Ver se a Samar entra com providência. Porque nós estamos esperando que ela entre prov com providência, porque está muito difícil para nós, que acabou com o lugar, porque sem água é, é impossível, né? Eles foram todos para a Mariana, lá para a sede, então eu, eu trabalhei o resto do ano com eles, com os mesmos alunos lá, né, inclusive teve muito problema psicológico, muito. A gente não conseguiu dar aula o resto do ano, porque tinha muita coisa, né, muita coisa que afetava eles, Estava sofrendo muito, porque mesmo eles estando né, na cidade, o que muitos, muitas crianças às vezes querem, acham que é legal, mas muitos deles eles só falavam que queriam voltar para cá. Choravam, só pedia para voltar para cá. Eles queriam vir, vir estudar na escola, vir morar em Paracatu de novo. Né, acho que a maioria, o desejo de todos é esse. A gente não tem, não tem uma noite tranquila, para dormir a gente tem que tomar remédio. A gente nunca sabe quando pode acontecer, se vai acontecer de novo, sabe? A gente está sempre assustado. Então aquela tranquilidade de cidade de interior acabou. E aquela beleza de cidade de interior também acabou. Porque a nossa cidade não é mais a mesma. Por mais que eles... Reforme, faça alguma coisa, não é a mesma coisa, sabe muita, muitas lembranças nossas foram embora na lama, né? Como retratos, né? Que conta nossa história, né? História da família, eles essa parte foi, né? Perdida na lama. Então, uma parte da nossa história foi apagada e nós não temos assim como falar para nossos netos, mostrar assim: esse foi seu avô, sua avó, sabe? É, minha irmã mais velha, essas coisas assim, que né, são casos de família, a gente não tem para contar. Partiu a nossa história, uma parte da nossa história ficou em branco. É a questão dessa lama toda que está vindo lá de cima, né? Do, do, do fundão. Eles... Não sei quando que eles vão conseguir tocar isso, porque né, mataram o Rio Doce e agora está aí essa cor de água aí, uma coisa que acabou com o rio todo aí, acabou com tudo, né? né com o peixe, acabou com a vida toda em si. Até o psicológico da gente fica abalado com por isso, porque tanto já, a gente já vê, né? A tragédia de Deus já começou lá de cima e. e... Né, tantas pessoas que já só perderam familiares lá né, e já vem, né, já vem rasgando isso deus lá de cima para cá, acabando com o meio ambiente todo, com a pesca, quem é pescador profissional, como eu sou, e vários outros para baixo, né, tem Espírito Santo, tem regência, vários lugares, Valadares. E mudou a vida a gente toda. Né? Será, que, será que meus filhos vão conseguir pescar aqui nesse rio? A gente não sabe quanto. Eu procurei a, a Samarco, né, eles falaram assim que se eu apresentasse um laudo que comprovasse que ela estava doente, que eles iam me dar o recurso, iam me dar o auxílio, o tratamento dela, Mas desde que eu tivesse esse laudo. Aí quando foi em junho, para piorar ainda mais, a prefeitura junto com a Samarco pegaram o rejeito da beira do Rio e trouxeram aqui para a rua, né, para fazer calçamento, onde que agravou o problema de saúde dela, que ela... Né, teve infecção respiratória grave, ficou internada em pote nova. Eu procurei a Samarco para que não colocasse o, o rejeito aqui na rua, porque já tinha várias manifestações minhas lá no escritório, falando que era, era alérgica, né? De nada adiantou, continuou a mesma coisa. Aí ela fez uns exames, né? E tem, hoje eu tenho um laudo médico, eu apresentei lá na Samarco, né? Igual eles exigiam, eu levei o laudo para eles. Eles mandaram eu procurar o SUS. Aí você procura o SUS, aí o SUS fala a responsabilidade é da Samarco. Aí você vai na Samarco, aí ah, estou passando o recurso para o SUS. Aí fica nesse jogo de empurra, empurra e ninguém faz nada. Ela tem que tomar essa vacina que custa 300 reais a dose, que é para controlar a imunidade, né? E ninguém faz nada. A resposta da Samarco é simplesmente não. Em Mariana a gente tem muito caso de idosos tendo AVC a situação que eles se encontram dentro da cidade sofrendo segregação da comunidade, da sede de Mariana, a gente tem muita notícia disso, que as pessoas de, de, de Bento, que estão locadas aqui, né, temporariamente, são segregadas, são apontadas, os alunos sofrem bullying na escola. A situação, é, eu não acho que ela esteja tão favorável quanto se ouve nas propagandas. Fala a verdade todo dia que. Não falo que você toda vez que, frequente, mas o pior coisa é quando você põe a cabeça no travesseiro. Quando você está na sua casa. Na minha casa não. Casa aqueles lugares. Minha casa era assim. Você põe a cabeça no travesseiro e começa a pensar. Gente, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é meu lugar. Meu lugar é dentro. Então vem uma lembrança que. A gente chega assim, desfruta, é, vira uma bola de neve na sua cabeça. Fica virando, girando, girando, girando, girando até você ver a realidade mesmo. Que a coisa caiu. Não, realmente a coisa... A gente tem que vir aqui para ver, opa, aconteceu mesmo. Aconteceu. Porque se a gente estiver lá, a gente vê, tá, Não, não aconteceu nada disso. Lá a gente tinha mais liberdade. Né, que a gente tinha o quintal, você tinha onde você sair no quintal, você podia sair da casa, a gente ia na casa do outro vizinho, outro vizinho vinha na da casa da gente, a gente saía para a rua, sentava à tarde, sabe? A gente ia assim, ia à tarde, no, assim, nas portas uma da cada outra, conversar. E hoje não tem, porque todo mundo hoje está cada um um lado. Não é aquela união que tinha lá naquele lugar. É mais a falta que a gente sente, né? E tantas crianças também, que eles aqui igual aqui, mesmo meninas. Só fica, dá, vai na aula, dá aula aqui dentro do quarto, televisão e dentro de casa. Porque é cidade, né? Você vê que é cidade perigosa, a gente não pode, né? Porque lá não, lá a gente tinha a confiança de você sair, que não tinha perigo, né? De acontecer nada, e tinha outras pessoas que estavam, no caso, se vê alguma coisa, um avisava para o outro, e aqui não é como lá, né? A fato que a gente sente é isso, a falta do cantinho da gente, né? Da convivência que a gente tinha, e hoje não tem. Sabe? Hoje a gente não tem isso, a gente perdeu essa liberdade. Nós é, encerramos agora a fase de ações emergenciais, explicando, quando nós entramos com a ação civil pública principal e a ação cautelar que bloqueou 300 milhões de reais, nós pedimos praticamente, basicamente quatro grandes direitos aos atingidos. As ações emergenciais, que se referem à moradia adequada, antecipações de indenização e é, auxílios financeiros mensais, nós pedimos, no segundo grupo de direitos, a indenização aos atingidos, indenização financeira pelos danos materiais e morais sofridos. O terceiro direito é a reconstrução das comunidades destruídas, especialmente Bento e Paracatu. E o quarto grande direito se refere à reparação dos meios e modos de vida sociais e comunitários que eles levavam, inclusive, e é, especialmente, à reativação econômica dessas comunidades. Então, desses quatro grandes direitos que estão nesses processos ajuizados pelo Ministério Público, nós encerramos agora a fase de ações emergenciais. É, lamentavelmente, a empresa se negou a reconhecer os direitos de vários atingidos por quase dez meses, obrigando o Ministério Público a ajuizar uma ação de cumprimento de sentença, o que causou grande dano psicológico a vários atingidos. É, e nós conseguimos concluir esse processo de ações emergenciais, mas teve, tivemos que forçar judicialmente a empresa com processos. O segundo direito, que é o de indenização final, já que os atingidos receberam uma parcela já no início do processo, nós vamos negociar uma indenização que seja justa e individualizada para cada grupo familiar atingido, de maneira que todos eles tenham a reparação integral de todos os danos materiais e morais sofridos. O terceiro grande direito, que é a reconstrução, nós queremos que a empresa reconstrua Bento e Paracatu de acordo com o interesse, com a vontade dos atingidos, para que ela não faça isso de forma unilateral e sim faça de acordo com o interesse, de acordo com aquilo que era Bento e Paracatu anteriormente. Tem que fazer de forma similar ou melhor ao que era. O quarto grande direito se refere à reativação dessa comunidade em aspectos como atividades produtivas, festividades, encontros, enfim, nós temos que resgatar a comunidade de Bento de Paracatu, para que após o reassentamento, após a reconstrução, eles possam seguir independentemente da empresa. Não existe nenhum lugar, nenhuma lei no Brasil que estabelece que a vítima de um dano como esse tem direito a um auxílio e menção. assim como não tem lei que estabelece que a pessoa tem o direito a uma antecipação de indenização. Isso foi fixado num acordo no processo que nós ajuizamos. Então, para fazer valer o direito dos atingidos, nós temos que a todo momento entrar com novas ações para garantir esses direitos. O que nós entendemos é que é, a empresa não pode decidir nada unilateralmente. É, e é sempre tentado um acordo, um, um acordo extrajudicial. Mas como a empresa frequentemente se nega a reconhecer direitos, nós temos que estar sempre entrando com novos processos aqui em Mariano. Mas daí eu destaco que é, foram nove processos ajuizados contra a empresa. E desses nove processos, que são ações coletivas aqui em Mariana, não há ações individuais. Todos os atingidos estão unidos com o Ministério Público é, na busca dessa reparação desses quatro grandes direitos. Então, Mariana é uma experiência inédita diante de um dano tão grande. É, o processo individual ele vai causar isso, provavelmente. É, o processo individual, quais são os grandes problemas dele Uma tragédia tão grande? Né? Ele vai resultar que a pessoa vai ter que pagar um advogado, pagar taxas judiciárias, custas processuais e vai ter que ficar vários anos tentando aí uma decisão, uma sentença final e quando houver a sentença, talvez a empresa não venha cumprir essa sentença. Já na ação coletiva, na ação civil pública, é, você consegue medidas mais eficazes. Por quê? Porque você tem o Ministério Público atuando de um lado e você tem uma sentença atendendo uma quantidade grande de pessoas. Então, é, eu acredito que os processos coletivos são mais eficientes em tragédias como essa. Este grande desastre ecológico ambiental que é contado como o maior do Brasil e já se inclui entre os maiores do mundo, deixou um saldo negativo de proporções incalculáveis. Além das vítimas fatais cujas vidas não se recuperam nunca mais, são 19 mortos, o prejuízo é de proporções que ainda não se tem uma noção tão clara e precisa, porque destruiu casas, a lama foi levando consigo os bens, uma igreja do século XVIII... Poderam até construir depois uma outra igreja, mas não será mais a do século XVIII. As vidas que se foram não, se, não voltam mais. Os, os pertences de estimação já foram embora. Quer dizer, o desastre é cultural, é social, é ecológico, é econômico. E tudo o que foi feito de lá para cá é... Absolutamente insuficiente diante das proporções dos prejuízos causados. Agora eu sempre gosto de sublinhar o seguinte, nós não estamos diante de um fenômeno da natureza. Não é o resultado de uma enchente em que não há responsáveis propriamente. Pode haver responsabilidade indireta de permitir construir onde não podia, mas quem é culpado pela enchente? Bom, claro, culpados porque desmatamento feito de forma desordenada, desordenada causa situações dessa natureza. Em todo caso, o que aconteceu foi o rompimento de uma barragem. Não é um fenômeno da natureza. Então, há responsáveis e que têm que responder pela, por esta responsabilidade que não é pequena, as empresas, mas o Estado também, é uma legislação que permite coisas desta ordem, é a falta absoluta de fiscalização, enfim, há pessoas, entidades, poder público que são responsáveis pelo que aconteceu. Estamos aqui se, vivendo a memória de um ano do rompimento da barragem e Dom Geraldo nos lembrava na mensagem do grito e na mensagem no encontro dos atingidos, a lama só se vence com luta. Vamos dizer? A lama só se vence com luta. E aqui estão Alguns e algumas, alguns dos moradores, algumas dos moradores, algumas das moradoras de Bento Rodrigues, que expressam tudo o que está acontecendo em Paracatu, em todos esses lugares da bacia do Rio Doce. Com uma palavra de compromisso e de fé. Como saímos daqui? Resistência! Luta, Luta. respeito, justiça, paz, amor, perseverança, união. Igualdade. Me falou. Fé e luta contra a lama. Fé e luta contra a lama. Fé e luta contra a lama. Fé e luta contra a lama. Não ao S4. Não ao S4. Não ao S4. S4. Finalização já. Pelo respeito às decisões coletivas da comunidade. Não ao S4. Recorrer é a quem, só nos resta a união Falam de um acordo, essa luta é desigual